Oi, meu nome é Beatriz Pedreira, eu sou cofundadora do Instituto UPDATE, uma organização sem fins lucrativos que estuda e fomenta novas práticas políticas na América Latina. E a gente nasce, o UPDATE nasceu da ideia da, da percepção de que se a gente vive hoje essa crise política, né, a crise institucional, a crise de representatividade, a política e suas práticas tradicionais que não estão mais conseguindo atender as demandas e os anseios da sociedade do século XXI, a gente também tem uma crise de referência. Sabemos, sabemos muito pouco sobre é, as soluções ou as práticas ou as novas formas de fazer política que estão tentando atualizar as democracias e tentando aproximar o cidadão da tomada de decisão e do poder público, aumentando a sua participação política. A gente sabe muito pouco disso. O update é, é parte da hipótese de que é, é a partir desse sistema apodrecido, esse sistema em falência que a gente está vendo, é, tá tá vendo com os nossos olhos, é que é a partir dele mesmo que nascem as soluções para esses desafios. E então a gente nasceu da hipótese de que há um movimento, há um ecossistema de inovação política na América Latina. E a gente escolheu a América Latina especificamente por uma, porque a gente tende a pensar em inovação política e automaticamente pensar nos Estados Unidos ou na Europa para trazer as soluções para os nossos problemas. E a gente pouco olha para os países na nossa região, no nosso entorno, que têm desafios, uma história e uma cultura política muito parecida com a nossa. Então, a gente entende que se a gente mapear, encontrar é, as soluções que estão sendo feitas na América Latina, a gente pode ganhar uma escala e uma potência muito maior aplicando essas soluções no, no Brasil ou nos outros países, porque partem, porque são soluções que partem do mesmo, do mesmo problema. Então... O Instituto Update começou, o nosso primeiro esforço para desenhar ou para dar luz a, essa, a esse ecossistema, a essas novas práticas, foi em 2015, quando a gente fez um nosso primeiro mapeamento, foi um mapeamento feito pela internet, mapeando práticas políticas que estão aproximando o cidadão da tomada de decisão. Isso é muito importante, porque a gente está falando de inovação política, a gente está falando de, de. Se a gente vive um dos grandes problemas da política hoje, é que ela está ela tá apartada, né? ela está separada, ela está é, ela, ela tá se desconectada da cidadania. Então, a inovação política, as novas práticas, elas devem, elas devem caminhar para essa reconciliação entre a cidadania e o poder público. Então, fizemos esse mapeamento em 2015 é, e esse mapeamento é, a gente encontrou 700 iniciativas em 20 países que trabalham desde, desde o governo até o ativismo informal, atuam em temas como transparência e accountability, participação cidadã, pedagogia política, cultura política, tem uma, é, controle social, enfim, é, esse, temas ligados à, à política. E, Dessas 700, durante, a gente fez todo o mapeamento, fizemos classificação, a gente encontrou uma, a gente encontrou 15 tendências de comportamento que estão impulsionando a inovação política na região. Isso foi em 2015, foi esse mapeamento mais amplo. Em, a partir de 2016, a gente começou o um projeto que chama Emergência Política. É uma pesquisa feita em 11 países da América Latina, é, onde a gente entrevistou mais de 250 pessoas que vão do, do, do governo ao ativismo informal, que estão fazendo essas práticas, é, que estão criando novas práticas políticas, a gente vai fazer esse mergulho para entender o que, que por que, que essas pessoas fazem o que fazem, qual a visão que elas têm, é, elas compartilham ou não compartilham uma visão e, uma, uma, e valores... Então a gente vai fazer esse grande mergulho no ecossistema de inovação política na América Latina. O projeto Emergência Política América Latina, ele, traz, ele chama assim por, a gente deu esse nome de emergência por dois, dois motivos, né? Emergência no sentido de emergir, né? Há uma emergência, há um novo despontando e o emergente no sentido de urgente. É é, é é urgente a mudança na política latino-americana. E com durante essa esse período de pesquisa e com esse, todos os entrevistados, o que a gente traz com a emergência política a América Latina é um retrato do novo imaginário político latino-americano para o século 21 E a gente encontrou... Mas para a gente falar sobre esse novo imaginário, a gente precisa falar um pouquinho sobre... O que o contexto o que, que qual o contexto que faz emergir essa nova, essa nova, essa nova, esse novo fazer político, essa nova imaginação política como a gente disse. Bom, o que a gente viu e observou é, é que tem uma lógica presente na América Latina, uma lógica que nos impede sistematicamente, de construir coletivamente, de é, criar uma sociedade, criar sociedades mais fortalecidas, que é uma lógica que a gente denominou de desimaginação política. Se imaginar é a capacidade de criar novas realidades, de, de desenvolver novas relações é, e a política é a nossa ferramenta, de, é a ferramenta de transformação social Desimaginar a política é retirar o direito das pessoas de criarem novas realidades, é fragmentar a sociedade, é deixar o tecido social enfraquecido. Né? E tecido social, é, a gente usa essa, esse termo porque o tecido social, um tecido social fortalecido, é onde há, há uma relação muito mais forte entre grupos diferentes, de diferentes realidades. Grupos que conseguem dialogar, conseguem se encontrar, conhecem, conseguem se reconhecer pra, e, e ter uma visão uma ou visão, um norte, né? conseguem criar um pacto comum a partir das suas diferenças. Isso é um tecido, fortalecido, é um tecido social fortalecido. E a desimaginação política ela é justamente a, ela é, ela é o, ela é a lógica que uh, fragmenta e que não permite que exista um tecido social fortalecido. E a desimaginação política é sustentada por dois grandes pilares que a gente consegue ver na América Latina ao longo da história recente, né, da história recente a da história de sempre. Um é o autoritarismo, o primeiro pilar é o pilar do autoritarismo, é, que a gente chamou de autoritarismos visíveis e invisíveis, é a centralização e concentração de poder através da violência física ou moral é, que a gente pode encontrar é, se manifestando no Estado patriarcal, nas impunidades, no narco-Estado e nas ditaduras, por exemplo. O segundo pilar que sustenta a desimaginação política é a desigualdade social como regulador de comportamento. Desigualdade social na América Latina não é um acaso ou um descaso, é uma ferramenta de manutenção de poder. Quanto mais a gente mantém, quanto mais se mantém a sociedade é, desigual, quanto maior for o abismo social, menor vai ser a chance de pessoas dessas pessoas se encontrarem, dessas pessoas participarem e dialogarem. Então desigualdade social, ela se manifesta no, na concentração de terras, no extrativismo, na desigualdade de gênero, no racismo estrutural e na manutenção de privilégios. Esse é, esses dois pilares, eles um, eles criam, eles mantêm a desimaginação política. A desimaginação política logo cria uma uma sociedade fragmentada, uma sociedade fragmentada incapaz de oferecer uma democracia fortalecida, portanto a, o impacto que as consequências da desimaginação política na democracia é o que a gente está muito acostumado a ver, que é a baixa cultura política, a baixa confiança nas instituições, a polarização da sociedade e a resistência a novos atores que queiram entrar para a política. Então a desimaginação política, essa lógica, cria esse ciclo vicioso que nos impede que está sempre impedindo a gente de... É, que nos separa e que nos impede de construir um pacto comum, de ter um pacto comum. Mas não é sobre desimaginação política que o retrato que, que, que a emergência política quer falar. Mas a gente precisa olhar para isso para entender que existe um movimento que está respondendo diretamente a essa velha prática. A gente está vivendo um momento hoje, é, nesse momento, um tempo e espaço muito importante, muito crucial. Se abriu uma brecha para a gente poder romper esse ciclo vicioso. E essa brecha, ela, ela, ela, ela foi criada a partir de dois fatos históricos. O primeiro é a redemocratização da, da região, então nos anos 80 e 90, a gente passou por um período onde o sistema democrático voltou a ser o sistema oficial político de vários países e que garante, então, e permite que mais pessoas possam participar da política. E a outra é o surgimento da internet, que cria um novo valor, que, que traz, na verdade, uma troca de informação tão grande e que gera um valor de colaboração que a gente nunca antes teve a possibilidade de viver nessa intensidade na, na humanidade, né? Então esses dois fatos históricos nessa nesse território latino-americano criaram um fenômeno, um fenômeno assim como 2013 no Brasil aconteceu 2000 2013 vem acontecendo desde 2011 em vários países da América Latina. Então essa essa insurgência civil começa em 2011 é, no Chile quando jovens vão às ruas pela busca é, da reforma educacional do sistema educacional 2012 no México quando jovens também vão às ruas protestarem contra o candidato é, o candidato de um partido que ficou 71 anos no poder, 2013 no Brasil, Jornadas de Junho, 2014 no Uruguai, com uma manifestação contra a redução da maioridade penal, no Equador também, 2014, jovens se unem para protestar contra a exploração de uma reserva natural, 2015, Nenhum na Menos na Argentina, é, Renúncia a Iá na Guatemala, com jovens que, que buscam a renúncia do presidente, do presidente e da vice-presidente envolvidos no escândalo de corrupção, 2016 o paz Alacai, jovens vão às ruas de toda a Colômbia buscando o acordo de paz com as FARC, 2017 tem na no na Bolívia e no Paraguai manifestações contra a reeleição do então dos então presidentes na Bolívia Evo Morales e na e no, no Paraguai Horacio Cartes esse movimento que vem acontecendo na América Latina desde 2011 é, mostra a potência desse, desse, uh, de, desse movimento que por mais que as manifestações sejam ápice, né, seja um momento de grande, de grande apogeu né, de, de demonstração política, ele também cria espaço para uma emergência de um novo comportamento político. Um novo comportamento político que está realmente transformando uma nova identidade política, que está desafiando o status quo, e esses movimentos viram, na sua, né, na sua maioria, quer dizer, a maioria desses movimentos, eles trazem características muito interessantes, que é pegar governos totalmente despreparados, a maioria deles é liderado e construído por, por, por essa geração que nasce no período de redemocratização e, e que possui a, a internet como ferramenta de comunicação. E, acima de tudo, esses movimentos mostram o tamanho da força que esses grupos e que esses jovens têm para fazer uma transformação política e é desse é desse contexto que é desse é dessa nova equação que emerge uma nova identidade política um novo comportamento um novo fazer político que está desafiando o status quo e que está transformando a política na América Latina esse novo comportamento a gente denominou de tecedores. A gente chamou de tecedores porque são indivíduos coletivos, governos, projetos que estão reconstruindo ou reconectando diferentes realidades, reaproximando é, diferentes no, grupos da sociedade para a construção de uma visão de uma política comum, né, mais compartilhada entre todos. O tecedor possui três carac principais características que é possível identificar um tecedor, o comportamento tecedor. A primeira é... Um emancipação cidadã. Esses são indivíduos que se, se emanciparam, né? se, se uh, saíram da sua zona de conforto, passaram a entender que são parte da solução também e que precisam agir para transformar. Então, e e qualquer, qualquer um que se emancipa busca a emancipação de outros, porque sabe que quanto mais pessoas, quanto mais cidadãos emancipados, maior vai ser a construção... A, a nova construção política. E a segunda característica do tecedor é ter uma visão de coletividade, porque não adianta apenas cidadãos emancipados se a gente não tem uma visão de, de coletiva, uma visão que busca o comum. E por fim, se, esse, se o tecedor está criando novas práticas políticas, a, logicamente a sua ação é pela experimentação. Então, o tecedor está prototipando, criando, desenvolvendo, errando e aprendendo novas práticas políticas por todo o tempo. Então, o tecedor, a partir dessas três características, ele, ele desenvolve ferramentas ferramentas de atuação que são combinadas entre si, que tem uma potência de combinação entre si muito, muito grande, né? como por exemplo, são pessoas ligadas, a, a sua, são conectadas ao território, a, as pautas, à agenda, não é alguém que está distante da construção, não é alguém que está distante da onde veio, então a representatividade ali para é, o tecedor é muito importante, então ele está conectado no a, conectado às suas causas, conectado ao seu território. Ele usa uma linguagem muito mais acessível, divertida, criativa. Ele fala a língua das pessoas para falar de política. É, ele usa a transparência radical. Né? Então, são, são iniciativas que, para gerar confiança na política, você tem que contar isso e, e ser totalmente transparente. Então, a transparência ela é um valor, é né? uma ferramenta importantíssima para ação do comportamento tecedor. A outra, outra ferramenta muito importante é a despersonificação do, do sujeito político. Nenhum, você não vai ver um tecedor que vai é, um tecedor ou, ou que vai se colocar como salvador da pátria ou que vai dar é, é, que vai ser o a pessoa, né? Ele sempre, sempre tem, logicamente, tem um, um, um, alguém, uma liderança que se destaca, mas ele está sempre se respaldando no coletivo. Isso é muito interessante. Outra é organizações autônomas, porque para criar novas práticas políticas, as organizações precisam criar, precisam permitir a experimentação. Então, organizações que têm uma fluidez maior no, erro, no acerto e no erro. Outra, uh, outra ferramenta é política se faz com mais política. O, te, a, o comportamento tecedor está buscando ocupar espaços de poder porque entende que para transformar a política é preciso estar na política, ou seja, a política se faz com mais política. Outro fator muito importante é a coletiva outra ferramenta né, do, do tecedor é o, a coletividade é, como espaço de confiança. Então, quando você faz junto, uh, com aprende e erra e está fazendo junto, você está gerando uma confiança entre aqueles pares que gera um, um fortalecimento muito importante para a construção política a longo prazo. E outra, uma outra ferramenta é, da, da ação tecedora é a diversidade e equidade de gênero. O tecedor, ele sabe, ele entende que a sua sociedade, que a política não é não representa a sociedade de fato e que precisa gerar uma e que precisa ter maior representatividade, que precisa ter maior diversidade no poder. Só com uma política mais diversa é que a gente vai ter uma política mais um, mais real. O que a gente vê é que o tecedor ele usa essas ferramentas combinando elas de maneira diversa e uma maneira muito potente. Então usa é, conexão com o território junto com a dispersionificação do poder po do poder político junto com com transparência radical, diversidade. Essas é, ferramentas combinadas, elas vão gerando uma quebra, uma potência enorme, quebram paradigmas da política tradicional. Então a, a gente observando essas iniciativas, observando essas ferramentas de ação tecedora, a gente consegue ver que o tecedor está rompendo é, o paradigma da hierarquia para um paradigma mais em rede, saindo de um, de uma, da competitividade para a colaboração, saindo da, é, da dependência para a emancipação, da polarização para o afeto, da burocracia para a criatividade, da imposição para a empatia. A gente vê esse movimento acontecendo um, de quebra de paradigma que está resgatando o direito à imaginação política. O tecedor ele faz esse processo de resgatar então no território latino-americano a nossa nosso direito a imaginar uma nova sociedade. E isso é inovação política. Inovação política é resgatar o direito à imaginação política a partir de um de um fazer não só de uma ideia porque os os tecedores são pessoas que fazem que estão criando novas práticas, que estão, no momento presente, agora, fazendo. Né? Não é só uma ideia. Inovação política é o resgate ao direito a imaginar uma nova política a partir de, um, de uma ação, de um comportamento, novo comportamento, um comportamento que está tecendo novas relações e, portanto, aprofundando e amadurecendo a democracia na, na região e nos seus países. Mas... A gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de falar que a inovação política na América Latina tem como premissa a redução das desigualdades. E não é só a desigualdade socioeconômica, é a desigualdade política, é a desigualdade é, de gênero, é qualquer desigualdade que nos que não permita com que as pessoas estejam no mesmo no mesmo nível de, de poder ou de discussão. Então, o que a gente vê é que o, res, o tecedor, ao resgatar o direito à imaginação política, ele tá a, aprofundando a, um, ele está aprofundando a democracia na região a partir da redução das desigualdades e a partir de novas práticas de fato. Então essa é a, esse é o cenário, essa é, o grande, esse é o, a grande narrativa que a gente está vendo que, os, que a inovação política está é, trazendo, que, que esse grupo que está buscando novas práticas políticas está desenvolvendo na América Latina. Mas esse é um ecossistema muito frágil, é um ecossistema em desenvolvimento, é uma inovação, é algo que está surgindo ainda. Então, construir uma. Então, o meu convite, eu termino a minha, a minha fala aqui convidando vocês a entenderem um pouco mais sobre esse ecossistema né? na nossa página você pode ler toda, toda a pesquisa, emergenciapolitica.org mas encontrar todas as iniciativas, lá tem todas as iniciativas e tem muito mais conteúdo mas como esse, esse, esse ecossistema é um ecossistema frágil né? a gente encontrou três grandes desafios um é o desafio de recursos financeiros basicamente é né? muito, muito fácil começar uma iniciativa, é muito difícil manter uma iniciativa o segundo grande desafio é o da cultura política, As pessoas, é, é, são iniciativas que precisam do apoio das pessoas para que esse ecossistema continue existindo e, por fim, integridade física. Fazer e desafiar o status quo na América Latina é correr risco de vida. Então, quanto mais apoio, quanto mais tecedores e tecedoras a gente, a gente tiver, é, maior vai ser a chance de que essa brecha que a gente está vivendo hoje da sociedade, na, na política, essa brecha para romper a desimaginação política, ela seja real. Né? Porque, então, o nosso convite é que todos possam se tornar tecedores e tecedoras. O nosso convite aqui é que você, quando vê uma mensagem de desesperança na política, tem que postar mais cinco outras notícias sobre esse processo de inovação política. A gente precisa que todos se tornem tecedores e tecedoras, porque sim, vai ter gente que vai estar tá mais lá no front, que vai estar tá, é, se candidatando, que vai estar tá realmente fazendo uh, uh, da, da inovação política a sua vida, mas precisamos de toda a sociedade. A, a sociedade precisa se engajar nessa nova narrativa. Então, o nosso convite aqui é que você possa... É, fazer uma, a gente fala mais uma, você pode fazer uma campanha, uma campanha de mudar o seu algoritmo do Facebook, começar a curtir essas páginas que estão fazendo inovação política, para você poder começar a também respirar essa nova, esse novo fazer político, porque sim, uma outra política é possível. Obrigada. <risos>